Eu lembro de várias pessoas que passaram pela minha vida. E essas pessoas eram pessoas tão boas, tão queridas, né, que é, eu fico pensando nelas a cada instante. Eu sei que um dia eu vou encontrá-las. E o dia que eu as encontrar, para mim vai ser um momento de extrema felicidade, de amor profundo e principalmente de crescimento e evolução nós precisamos acreditar que cada um de nós consegue com toda certeza viver muito mais e com muito mais intensidade do que nós vivemos eu já falei isso antes mas eu repito porque eu acredito que nós precisamos na verdade crescer muito e não perder essa chance isso é fundamental